E aí pessoal, beleza? RimasLog aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal do RimasLog HD. E deixa nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal do RimasLog Obrigado de só a todos pelo apoio e pelo carinho. Qual o melhor bate-volta? Qual o melhor flor das batalhas? O melhor beat viciante? Aquela batalha que vale a pena ver de novo, rapaziada? Deixa aqui nos comentários e diga o que está achando do conteúdo. O YouTube mudou as regras, rapaziada? Espero que entendam e eu tenho que mostrar meu rosto e falar aqui com vocês, rapaziada. Espero que entendam de verdade. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários o top 10 ou top 15 temas ou MCs que você mais gosta aqui do canal nosso HD. Tamo junto, é nóis, falou.